Mais um dia de muito otimismo nos mercados mundiais nesta quinta-feira, com as informações de que os Estados Unidos e China concordaram com uma aparente trégua na guerra comercial e prometeram cancelar de forma gradual as tarifas impostas pelos dois países. As bolsas na Europa subiram bastante, assim como as principais bolsas nos Estados Unidos, que voltaram a bater novos recordes. E por falar em recorde, o índice Bovespa renovou mais uma vez a sua marca histórica, fechando acima dos 109 mil pontos pela primeira vez na história. Mas é bom não ficar muito animado com essas negociações entre Estados Unidos e China não, pois todo dia a gente tem uma surpresinha desagradável com eles. Então não será nenhum espanto se nessa sexta-feira as bolsas derem uma realizada. Já o dólar, para variar, continua subindo e fechou hoje negociado aos R$ 4,10. Ainda repercutindo é o fracasso do mega leilão do pré-sal, que infelizmente não vai trazer os bilhões de dólares estrangeiros tão sonhados pelo governo. Para esta sexta-feira, é bom continuar acompanhando os desdobramentos das negociações entre Estados Unidos e China e nos dados da balança comercial chinesa para outubro, que poderá mostrar os impactos da guerra comercial com os Estados Unidos. Além disso, teremos também a divulgação do índice de confiança da Universidade de Michigan, que poderá dar uma boa ideia de como anda o humor da maior economia do mundo.